O próximo jogo vai ter durabilidade de armas e eu não poderia ficar mais feliz com este fato. <risos> eu sabia que os desenvolvedores que foram inteligentes o suficiente para criar esse jogo saberiam o quão profundamente idiota seria remover a mecânica mais importante do jogo inteiro. Ah, uh, ok. Eu acho que eu vou precisar de utilizar focas aqui. Felizmente, o jogo sabe disso e... Ah, é um gerudo que toma conta das focas. Eu não deveria ficar muito surpreso com isso. Ok. Todos treinados. Oh! Ok. compre Corridas? Oh! Na porta sul. E assim, eu absolutamente vou dar uma olhada. Oh, ok. Tudo bem. Pensei que uh, ela fosse alugar, mas tudo bem. Uh, deixa eu simplesmente... Oh, tem um tesouro ali, o que é interessante, mas... Ei, ei, ei! Espera um momento. Ah, quer saber? Eu sei a maneira correta de fazer isso. E sempre é utilizar vento. Tipo... Poder utilizar uh, de uma maneira tão liberal as habilidades é realmente ótimo, mas... E yeah, a corrida ali é algo que... Uma atividade que potencialmente vai ser interessante, então... É yeah, só isso é legal. Me pergunto se não dá pra fazer isso aqui simplesmente surfando no escudo, ou se isso aqui é realmente ideal, ou o quê? Okay. Uh, mas quer saber... A minha curiosidade não é tão grande assim. Ok, você simplesmente não iria conseguir de maneira alguma subir esse lugar inteiro surfando. Uh, eu sei que é algo ousado dizer, dizer mas esse jogo não é Sonic 6. Uh, eu sei, uh, isso é algo realmente bom esse fato. E Ok, eu não tinha mais nada de substância a dizer sobre aquilo. Eu deveria ter terminado a frase, eu não terminei, isso simplesmente causou um momento de falta do que dizer. Eu não me lembro exatamente do que eu tinha marcado ali com... Não, não, não. acho que é aquele santuário que eu tenho que encontrar eventualmente. Meu, isso aqui é... muito mais demorado do que eu imaginava. A propósito, eu não... Não nenhum ping de radar aqui, o que eu acho que é algo bom. Oh, é, yeah, claro. Tipo, se tivesse um aqui, é... seria talvez um pouquinho redundante com os santuários normais do jogo, então. Ok, tudo bem. Faz sentido. Faz sentido. A propósito, uh, abriu meio que... Vai ser um mês ocupado com jogos bons, considerando uh, que... aí vai ser em abril que vai sair o próximo Zelda, né? Acho que sim. Vai ter aquilo, vai ter Battle Network, Legacy Collection... E, pra falar a verdade, eu, eu só tô realmente interessado nesses dois uh, Resident Evil 4 Remake. Eu já joguei e achei menos perfeito... Do que o original. Espero que pra falar a verdade, jogar na segunda vez no New Game Plus pode... Sei lá, pode ser que eu tenha perdido algumas nuances uh, de gameplay que iam melhorar a minha experiência. E também vale a pena mencionar que... Ah, oh, eu sei o que fazer aqui. Eu sei? Sim, eu sei. Isso interrompe a corrente elétrica. Isso, isso é ótimo. Isso é bem criativo e eu aprovo. Uh, ah, yeah. e pra falar a verdade, eu acho que o que me atrapalhou também naquele jogo é que seria talvez melhor se eu tivesse, peraí, uh, jogado na dificuldade normal ao invés de hardcore, que foi isso que eu fiz com o Resident Evil 4 original e, sei lá, eu acho que simplesmente é um equilíbrio melhor, por mais que... Tenha uma certeza real sobre isso, mas... Uh, yeah, legal de jogar aquele jogo uma segunda vez aqui. Aparentemente ele é dublado em português, o que... Yeah, isso vai ser algo notável. Uh, especialmente considerando que a voz da Ada no remake é meio que espetacularmente horrível. Uh oh Isso é seguro? Não. <risos> Mas dá certo mesmo assim. Oh yeah, o que, que o jogo queria que eu fizesse? Eu não tenho a menor ideia. <risos> eu não tô nem aí também. Oh, Isso é interessante. Mas mais interessante do que isso, tem isso aqui. Que tem... Oh, é só um baú. Ou seja, não é tão interessante assim. Ah, quer saber? Pra falar a verdade, isso aqui é algo que eu, eu não queria utilizar as tesis. Isso é longe do que eu queria fazer. Ok. Oh, peraí, eu tenho que manter a correnteza de hum. Vamos fazer isso aqui inteligentemente. O contrário do que eu estava fazendo. Olha, honestamente, isso aqui é algo onde você tem que meio que sofrer um pouquinho com ângulos Simplesmente pela natureza de tudo Mas da... é... Não foi ideal, mas... Mas tá valendo Tudo isso pra conseguir o que tem naquele baú Honestamente, eu realmente não deveria me preocupar com o que tem nesse baú Mas vamos me preocupar com o que tem nesse baú Eu não deveria ter me preocupado com o que tinha naquele baú Se bem que aquela é uma Royal Ball com modificadores de qualidade um, ok, basicamente, eu tenho que fazer isso aqui ficar eletrificado. Portanto, eu tenho que mandar isso mais pra cá. E, na verdade, a primeira coisa que eu preciso fazer é subir até o topo. Depois, eu me preocupo com o resto. Ok, ótimo, fantástico. Uh, será que... Eu vou ter um ângulo. Oh, ok, eu tenho todos os ângulos favoráveis do mundo aqui. Ok, isso é fácil, isso é simples, isso é extremamente simples para falar a verdade. Não é tão simples. Não é tão simples. Ok. Já sei o que fazer. Primeira coisa eu faço isso. Segundo, eu faço a ponte através daqui. E. Ok. Ah yeah, não, é, é isso. É isso mesmo. Simplesmente pop, stasis e o negócio continua aberto além disso, porque aquilo nem fazia parte uh, do circuito. que só estava eletrificado porque tava. Uh, de outro lado, então... Yeah, isso... Honestamente, isso aqui foi um quebra-cabeça extremamente divertido. Eu acho que eu já tinha mencionado antes o quão eu gostava dos quebra-cabeças de eletricidade do deserto. Existentes nos santuários, mas... Yeah, isso continua sendo extremamente excelente. Ah, uh, ok. Agora eu me teleporto para algum canto ou o que, que eu faço? Eu sei... Que tem uma Gerudo na frente de um santuário comum que está com insolação há algumas semanas. Uh, surpreendente como ela não está morta por mais sobrehumana que ela seja. Considerando que, tipo, todas as Gerudos são meio sobre-humanas. Mas é. Sequer tem alguma. Que não é completamente uma pilha de músculos pelo treinamento. Eu não sei. Uh, tinha uma que eu acho que eu vi que tava mais uh, rechonchuda que a maioria. Só que ela continuava sendo musculosa. Tipo, é mais... Oh. Ah! Qual é? Eu só estava em cima do muro para conseguir uma vantagem vertical. O muro não faz parte da cidade, certamente. Ah, tá bom. Paciência. Eu só quero pegar um modo de transporte aqui. Viram só ali? Ali não aconteceu nada. Houve uma generosidade... Oh, yeah! Perfeito! Agora eu preciso ir naquela direção. Etc., mas enfim, basicamente aquilo uh, provavelmente é uma situação rei do crime que parece uh, gordura, mas é por música. Um... Bom, na verdade, uh, não, tipo, as pessoas uh, mais fortes não são pessoas que tem tipo físico do Schwarzenegger quando ele fazia filme e na verdade uh, as pessoas que pare... Bom, parecem, mas com um... o Rei do Clima tem bastante gordura no corpo porque aquilo é tipo músculo nos lugares certos basicamente enquanto que o físico de ator de filme de ação é mais para mostrado que tipo se é algo genuinamente útil ator de filme vai ter problema nas costas se tiver com postura ruim ah, pessoa que faz competição de levit ah competição de levitar sim levantar ah, esferas de ferro extraordinariamente pesadas eles, eles eu acho que não conseguiriam ficar com a postura ruim, nem se eles tentassem. Porque, tipo, simplesmente os músculos presentes nas costas uh, seriam o suficiente para... Cadê o santuário? Para manter a postura naturalmente. É aqui. Aqui está... E olha só ela aqui. O que, que tu quer? Ok, que aconteceu? Novo Pursuit. Ok. Hã? Huh. Eu sei exatamente o que fazer agora. Isso existe justamente para esses casos e yeah. é ok agora eu posso me teleportar aqui aí eu tento descobrir o que raios uh, a gente tem que fazer e yeah, é não basta ser água tem que ser uma bebida específica uh. mas basicamente aquela uh, discussão toda é uma discussão se é uma pessoa só eu, provavelmente não mas enfim uh, Aquela tangente inteira é claro, motivada pelo fato de bom eu tentar manter postura boa, porque uh, depois de você quase chegar nos 30 anos, tá na hora de tentar não se tornar um idoso que vai sentir dor constante, o que uh, está mais breve de acontecer do que... Quilo... Sério? Sério? Aquilo ativou o Darkest Protection? Ok, tudo bem. Uh, eu não irei questionar de maneira alguma. Mas, enfim, a lição a ser tomada é que uh, fazer abdominais é importante. Uh, pra falar a verdade, uh, toda vez que eu penso em abdominais, eu penso em alguém, tipo, simplesmente... Uh, levantando uh, o corpo inteiro até uma posição de estar uh, semi levantado, mas toda vez que eu procurei na internet qual é a maneira de não se autodestruir enquanto você está tentando fazer abdominais, é tipo o, os levantamentos mais deprimentes do mundo inteiro, e aparentemente aquela é maneira correta de se fazer. Eu, eu não sei, isso não é o lugar de... Entrar nessas tangentes. Enfim. Ah, uh, yeah. Volte amanhã. Tá bom. Eu acredito que... Uh, eu posso fazer uma fogueira aqui. Meu, eu preciso de mais madeira. Sinceramente surpreso que é permitido fazer isso aqui. Peraí, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, simplesmente pensei... Ah, sim, claro. Isso aqui... É o que tem a ver com aquele negócio... Peraí, o quê? Como assim volte amanhã? Ok, tá bom. Eu acho que eu tenho que descansar até meio-dia, provavelmente. Yeah, é, yeah, porque é 5 horas da manhã ali, etc, etc. Ok, tudo bem. Uh, eu não sei se... Oh, você! Yeah. ok. Oh. Certo. Uh -huh. E... Yeah. Isso... Tem absolutamente nada a ver com o que eu queria. Aham. Tá aí um problema. Enfim, eu deixei isso aqui E Yeah, parecia que ela tava querendo beber alguma coisa. Certo, certo. Ok, tudo bem. Tá na hora da gente. Hum. Eu não sei se eu preciso. Ok, tem dois lugares que eu acho que eu devo ir. Eu não sei qual. É o que eu preciso mesmo, mas isso aqui é completamente armadura errada. errado. Enfim, vamos primeiro na cidade de Gerudo, aqui. Eu acho que... Uh, onde... Acho que no barzinho... Elas devem estar mencionando alguma coisa sobre... O que a gente tem que fazer, mas eu... Não tenho certeza. Ou é lá, ou é no bazar do oásis. Eu acredito que só tem realmente duas chances. Só propósito. É, yeah, Tão está marcado aqui. Ok. Eu não havia prestado atenção nisso aqui, apesar de eu ter aberto o mapa diversas vezes. Realmente, o meu cérebro é imenso. Ok. É, yeah, no Pursuit. Certo. Ok, precisa de muita água E é muito forte Isso não faz sentido Mas eu não vou questionar Ok, talvez Talvez sim, mas é Eu tenho que pegar o gelo Yeah, yeah Está no norte da cidade De fato Ok Oh, leve Uau. somente Até a entrada das ruínas Isso é muito muito, isso é muito mais razoável do que tentar fazer, é, levar tipo de um lado para o outro ali. E assim, eu fui extremamente muito descritivo aqui. Não poderia ter sido mais preciso do que eu fui. Enfim, eu não, não estou mais preocupado em teoria, eu estou preocupado com a prática. Ah, sinceramente não sei se planar que é mais rápido ou mais lento do que simplesmente tentar casual... ah, casualmente surfar lá, mas. Olha, sabe o que eu queria que fosse algo no próximo jogo? A capacidade de tipo você colocar algum. alguma coisa a jato no planador pra você planar extra rápido. Acredito que as chances disso acabar existindo são maiores do que as chances de isso não existir. Aí, tipo, depois do jogo ser lançado e muita gente uh, tiver jogado, etc., algumas pessoas vão voltar aqui e pensar yeah, Sim, você acertou. Parabéns pra você. Ok, tudo bem. Deixe eu pegar o cubo, por favor. Certo, certo. Ok, você tem que falar com ela. Isso ativa o minigame, etc. Ok, eu tenho que levar somente até a entrada das ruínas. Okay. Ah, quer saber? Os alfos vão ser um problema de qualquer maneira. Ah, Eu preciso ver algo. Será que eu tenho? Yes! Eu tenho velocidade! S. Isso vai ser uma ajuda! Isso vai ser uma ajuda tão grande! Mas é, algo importante de se fazer aqui é simplesmente tentar ficar na sombra, caso contrário uh, o gelo vai derreter e isso não vai ser muito bom. Isso não é o melhor caminho que... ou será que secretamente isso é o melhor caminho que eu poderia ter tomado? Eu acho que secretamente é o melhor caminho que eu poderia ter tomado. Ok. Tem inimigos ali e... Ok, quer saber? Eu sei o que fazer. Deixa eu congelar aquele camarada ali. Oh, oh, quem? Quem tá tentando me atacar? Tem alguém tentando me atacar. Isso é óbvio de se compreender. Um... Ok, eu acho que o gelo não está derretendo na sombra. Sim, ele está. Um... Yeah, não, vai, vai, vai, vai correndo. Simplesmente, vá correndo. Você sabe que você precisa ir correndo. Esta é a realidade. E uh, dá pra eu fugir aqui? Ok. Yeah. Ele tá usando uma arma super lenta, então tá de boa. Não sei se a espada que eu tô usando aqui é algo... Link? É algo... A importante Ah, oh, eu acho que eu tenho que arremessar. Extremamente desconfortável de todas as maneiras. Possivelmente imagináveis. Um... Ok. E agora o que, que eu faço? Pera aí. Esse. Aqueles alfos. Yeah! Ele espontaneamente se vai ali. Ótimo, ótimo, ótimo. Ok. Vamos continuar por aqui. Não, não cuidado. Deixa a sombra ser. Sombreada. O importante é carregar o gelo até o fim. Tá quase lá. Até a entrada das ruínas. Honestamente, isso é a maior parte do caminho. Eu pensava que uh, ia ser de boa. Uh, não está sendo tão de boa quanto eu imaginava. Só que os inimigos não estão sendo um problema tão grande quanto eu imaginava. Ok, sim, sim, sim. Yeah, yeah, é absolutamente... Aí, e agora, feito. Oh. Uh, ok. Ah. Uh, simplesmente falar com ela é o suficiente. Ok. Eu pensei que isso fosse ser, tipo, um passo extra nisso tudo aqui, mas, felizmente, isso não é o caso. Mas Olha, o fato do jogo nem deixar você ativar aquilo pra você... Poder se teleportar de volta. É sacanagem. Ainda bem que eu consegui o um medalhão. Ainda bem que eu consegui o um medalhão. O medalhão não poderia ah. ser tão importante quanto realmente é aqui. Ok, é yeah, yeah, sim. O melhor do mundo. E lavar ela. Ok, honestamente, eu pensei que ela fosse abruptamente começar a correr igual o Running Man de Ocarina of Time, mas... Uh, ah, yeah, isso acabou não acontecendo. Eu, sinceramente, tinha a memória disso acontecer, mas acredito que tal memória era uma falsa memória. Ok? Isso não tem nada a ver com o que a gente estava fazendo aqui com as revanches, etc, mas tudo bem. Ei, hey, é simplesmente uma recompensa automática. Exatamente o que eu gostaria de ver, e é só um diamante, nada que... Ocupa espaço no inventário. Tudo excelente. Ok, agora que eu terminei isso aqui. Uh, só falta. Yeah, faltam dois santuários ainda para eu encontrar aqui relativos a série Quest da TLC. Uh, tem pontos de teleporte convenientes aqui que eu poderia acessar. Eu não tenho certeza. Mas eu vou tentar... Oh! A verdade é sim! Para falar a verdade foi exatamente por isso que eu tava prestando atenção nessa direção e etc. E yeah, é, tem um Molduga aqui! Não é? É, é? Será que é isso o objetivo? Não tenho certeza, mas acredito que aqui é onde vai ter o Molduga. E yeah, é, basicamente, isso aqui é um daqueles pontos no jogo onde não tinha realmente nada de interessante a princípio, mas decidiram. Yeah, e é, esse lugar aqui tá bem vazio, vamos colocar alguma coisa aqui, agora que a gente tá fazendo a DLC, e bom, isso foi o que acabou acontecendo. Yeah, não, especificamente, é numa dessas ilhas que tem alguma coisa... e hey, olha só, dá pra ver uma fogueira... Ali, e alguém vai mencionar alguma coisa exatamente o que eu gostaria de ver surfar aqui uh, no algum desses? Realmente não tão rápido. Honestamente, seria mais rápido se eu simplesmente corresse, sendo que eu tô com a velocidade melhor ali, mas tudo bem. Ok, você, qual é a tua? Ok, pegando informações. Certo. Ok, é. Yeah. Repórter. Aham. Uh -huh. Você escreve aquilo. Certo, certo, certo. Sim, sim. Link, chocado. Com a melhor repórter de Hyrule. Ok. Uh, certo. Uh -huh. Apareceu o Molduga. Yeah, sim, basicamente. Uh -huh. Ou oh, espadas normais não fazem nada. Ok. O que será que eu vou fazer? Eu nem posso imaginar. Oh, isso aqui vai ser tipo um Molduga maior? Com sua própria entrada. Moldo King! Ok. Uh, certo. Então, basicamente, o jogo quer que a gente utilize a Master Sword contra ele. Mas eu não sei. Se, tipo. Vai fazer alguma coisa? Eu. Não é isso que eu queria? Isso é o que eu queria. Tira a foto. Yeah! Bela foto. Não sei se flechas vão fazer alguma coisa. Flechas absolutamente fazem alguma coisa. Uau! Isso está fazendo muito pouco dano. Ah, eu estou surpreso com o fato de estar fazendo tão pouco dano, mas tudo bem. Olha só, um chefe que genuinamente tem um pouquinho de dificuldade aqui Tá, aí uma raridade esses dias Ah, mas é, raro ou não raro? Eu tenho um Stone Smasher aqui e absolutamente... Oh yeah! Pensar é talvez algo bom de se fazer de vez em quando Meu, olha o tanto de espadas que tem ali em cima Menos tem umas de graça ali. Ah, quer saber? Fomos ter esses de graça aqui. Enquanto isso, eu vou. Quê? Aquele 180 foi algo, certamente. Uou! Wow. Ok. Eu não sei o que fazer aqui. Tipo, ele não tá tentando voltar pra areia. A propósito, eu realmente deveria comer algo aqui. Ah, eu ainda tenho um... Yeah, eu tenho defesa extra. Ok, e yeah, aí, vem, vem pra cá. Exatamente aqui. É isso que eu quero. Bom que seja explodido. Então, vamos começar isso aqui. Ou eu realmente tenho que não utilizar a Ok, ele vai causar alto dano agora. Só tem uma game que eu tô ignorando aqui. Potencialmente. Ah, potencialmente não. OK, agora ele está ali. Ele está bravo e OK, eu vou continuar atingindo ele aqui com um flechado de longe. Oh, OK. Ui, o que eu faço nessa situação? Eu sinceramente não tenho ideia. OK, fica parado talvez. OK. Ele voltou pro chão. Isso. É o que eu gostaria de ver. Ok. Tá vendo a bomba? Ok, peraí. Um... Joga a bomba. E yeah, aí, yeah. peraí. Por que ele saltou ali? Eu não sei. Ok. E agora ele tá fora? Uh... Não? Absolutamente não. Ok. Quer saber? Daruk's Protection fazendo grande efeito ali. Absolutamente incrível. Pera aí. Houve algo dito sobre. Não, não, não. Acho que não tinha nada. Oh, não. Ah! Ok. Deixa eu tentar isso novamente. Tipo, pelo menos flutuar ali é realmente legal, mas tudo bem. Ok. Daruk's Protection. Tá! Sendo realmente útil aqui. Ok. A gente continua. Eu acho que eu estou errando completamente. Ei! <risos> não, não consigo ver nada. Isso é um problema. Peraí, ele está levando mais dano agora que... Está na tempestade ali. E agora eu estou gastando fadas. Fantástico. Meu, ele faz tanto dano. Peraí, porque eu estou com... Eu comi uma poção de aumento de ataque, não foi? Ao invés de uma poção de defesa? Quando eu fiz isso e por que eu fiz isso? Eu não sei. Ah, cadê ele? Oh, não! Eu acho que eu descobri onde. Ok, se eu utilizar Explosivas? Yeah! Isso faz... Isso faz toda a diferença agora que eu tô pensando. Ok. Voltando ao Stone Smasher, a gente faz um pouquinho de dano real aqui. Faixas explosivas. Eu não sei porque eu não estava utilizando elas, mas eu realmente deveria. Isso é tão obviamente a coisa... Cadê ele? Ok. Está ali e eu vou... E yeah. é... Oh, ótimo! Ok. Fraqueza descoberta chance de fracasso diminuída. Yeah, eu, eu continuo achando que eu tô fazendo algo errado, considerando que eu tô fazendo tão pouco dano, mas tá, tudo bem. Eu realmente pensava que a Master Sword fosse ter algo a ver com isso, mas não. Ok, agora simplesmente arremesso isso aqui. Oh! Ele fica vulnerável a explosões o tempo inteiro. Bom, agora eu sei o que o jogo queria que eu fizesse. E. é isso. é algo. Ok, Thunder Blade. Peraí! Isso é só uma. Esse Molduga apareceu depois da Divine Beast Elétrica sair. Por que será, né? Hahaha! <risos> <risos> oh, todo mundo está sentindo uma raiva, provavelmente. Até eu não ter considerado que tinha importância na eletricidade especificamente. Eu pensei que simplesmente eu não estava ali, porque tipo... Ei, monstrão gigante está no caminho. Isso aqui é provavelmente super ruim. Espera aí, Golden Claymore. É, yeah, definitivamente pode, a gente pode girar. Sim, a gente pode girar. Ah, uh, Spear, Roster Brot Sword... Ah, uh, tem muita coisa boa aqui, sem dúvida alguma, mas... Ok, Rony Bomb, não, não, não faz parte dessa equação, mas tudo... Outra? É, yeah, pode, pode continuar aí, não estou interessado. E finalmente... Ok, isso é melhor. Não muito, mas é. Um... Peraí, cadê? Cadê o santuário que era para estar aqui? Tipo, ele não está aparecendo no mapa. Por quê? Eu não sei. Ah, essa tempestade de areia certamente não está ajudando de maneira alguma. Oh, tem, tem um radar. Tem um radar, jumento. Escute o radar e dá para ver ele daqui. Yeah, eu, eu consegui. Pode Pode escrever, pode pôr no jornal, ah. que na verdade são livros por aí, mas... Uh, tudo... Tudo bem. <risos> e yeah, fazendo coisas da maneira errada. É isso o motivo principal de assistir coisas na internet. Honestamente, provavelmente, agora que eu tô pensando nisso, mas tudo bem. A Thunder Blade, honestamente, é melhor utilizada pra... Quebrar alguns quebra-cabeças aqui, não é? Ok, yeah, tem, tem um monte de coisa aqui. Você coloca tudo isso pra lá e pra cá. Ah. Ok, deixa eu fazer algo realmente idiota aqui. Que vai ser divertidíssimo se funcionar. Ok, eu coloco isso aqui. E agora eu... Peraí. aí. E isso funcionou. Só que. Hum, foi só temporariamente. É, eu tava super animado por uns instantes, mas. Bom, agora eu perdi a minha espada. Não, eu não perdi minha espada. Eu posso simplesmente fazer isso. Pronto. Recuperei minha espada. Foi uma bela tentativa, mas não é assim que se quebra. Isso tão fácil. É, tem que. Peraí, o que acontece então se eu derrubar. Não, não, não, não. Pa pare de tentar quebrar. Pare. Cesse e comece a utilizar o cérebro para resolver quebra-cabeça. Ok. O que, que o jogo quer que a gente faça? Primeiramente, tem eletricidade ali, e eu posso jogar isso pra cá, mas isso não fica... Peraí, isso aqui está... Ok, tudo bem. Vamos colocar um desses cubos pequenos aqui. Isso é o suficiente pra fazer a corrente elétrica ir até ali, onde... Eu jogo um desses cubos grandes. Ah, especificamente... Aqui? Não, ali não cabe. Ok, eu tenho que colocar isso aqui. Ah, então, eu tenho que jogar este cubo. Oh! Ok, e continuar reutilizando ele. Ah, isso aqui permanece ativo. Quer saber... Provavelmente não é tão importante assim. Uh, certo, agora isso. É algo que eu posso. Ou oh, deixar aqui em cima. Ou oh, oh, isso é criativo. Basicamente eu tenho que. Yeah, fazer isso. Oh, eu pensei que eu fosse ser atingido ali, mas não foi o caso. Ok, joga isso aqui. Então tá de boa. E agora eu coloco este cubo. Ah, hum. Ok, isso não vai dar certo. Será que dá para eu jogar isso até ali? Não. A resposta é não. A não ser que eu seja extra criativo. Ah, pera um instante. E se eu pegar isto aqui... Colocar aqui Tirar este cubo E yeah, é, isso aqui está levantado Isso é o que importa O que significa que eu posso utilizar este cubo Para Deixar equilibrado aqui em cima Sim Sim, isso é algo que eu posso fazer Mas não foi suficiente Para o meu objetivo Ok isso tudo foi feito realmente incrível. Agora, o que é isso? Oh! Oh! Isso é criativo? Ok, eu acho que... Okay. Uh, peraí, sério? Aquilo não contou como atingir? Tá bom. Uh, agora... Eu faço a mesma coisa aqui. Tá valendo. Não, não era isso que eu queria fazer. Ok. E agora? Pimba. E... Pimba. Tá errado. Pimba. Ok, eu acho que isso tá bom o suficiente. Um, tirando a parte que não está passando corrente ali. Peraí, se não está passando corrente ali, isso significa que... Ok, eu preciso... Encontrar eletricidade em algum canto, ali que eu não estou encontrando. Hum. Se eu tivesse um modo de grudar esses dois aqui, isso seria fantástico. Espera um instante. Cérebro. Não, não, não, tô, tô estou fazendo, tá fazendo tudo errado. Ok, isso tudo funciona. Hum. Tá faltando um elemento aqui pra completar isso. E eu não tô conseguindo descobrir qual elemento isso seria. Exceto. Ok, não, isso aqui tem que estar, tá, tipo constantemente em contato. Senão não vai dar certo. E ah, isso foi bom o suficiente para abrir mais, então vai fechar. Ha. Eu não acredito que dê para eu fazer algo extra criativo com essa esfera, não é? Não, realmente não parece. Ok, qual é o propósito mesmo uh, disso aqui? Ok, isso simplesmente ativa isso e faz isso acontecer. Ok, tá, isso, isso é simples, é etc. Des... Peraí, tem um outro cubo que eu acabei ignorando. Talvez. Hum. Pelo... Isso é água, isso é água, isso é água, isso é água. Isso, isso... Isso aqui? Isto é água. Você pode não ter percebido, mas isto é água. A água pode ser congelada. <risos> e yeah, é, esquece as mecânicas do jogo. Ah, finalmente. Eu sou um let's player de verdade. <risos> oh, wow. uh, Tipo... Esse negócio de alter... Olha, essa aqui tá com mau contato, brabo. Ok. Uh, o que está com mau contato aqui? É bem aqui que tá tendo mau contato, não é verdade? Acho que sim. Não. Não, definitivamente é aqui que tá tendo mau contato. Tipo. É um nó aqui. E pronto. é isso não foi um nó. É aqui que... Ok. Qual é do mau contato? Isso não estava acontecendo antes. Mas agora está. Estou tentando dar um nó aqui. Oh, não é possível dar um nó ali. Ok, é aqui que está tendo... Qual é a parte do circuito que tá dando mau contato? É aqui? Eu... não sei. Oh, não, não, não. É a esfera, de fato. Hum... Tudo estava funcionando super bem. Ah, então, parou. Dá pra eu simplesmente, tipo, utilizar crayones pra estabilizar essa coisa bendita que insiste em ficar dançando? Não, continua... Por que continuar dando mau contato? Eu não sei. Oh, eu, eu, eu acho que o ideal é simplesmente eu ficar... Grudado aqui. Meu, esses sons estão fazendo essa eletricidade parecer tão, tão brava. É um negócio extraordinário. Eu acho que isso aqui é um caso de físicas de 30 quadros por segundo. Porque, olha! Nunca vi eletricidade então tão... só, só fique aí não, tá continua insistindo em chacoalhar violentamente ok eu vou deixar 34 por segundo e aí, a dança vai continuar sim sim, ela vai continuar o mau contato permanece. Exceto que ali parou. Ok, problema resolvido. Estou do outro lado. Assim que eu apertei o botão... O... Ok, deixa eu, daqui, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, deixa eu terminar logo. Porque isso já está demorando muito, muito mais do que deveria. De qualquer maneira razoável. Bom, isso foi uma aventura, definitivamente. Ah, o, o Link daria um bom eletricista aqui em Hyrule. Ah, para falar a verdade, eu acho que, tipo... Qualquer um da tribo Sheikah daria um bom eletricista, considera... Honestamente, tecnologia Sheikah sequer utiliza eletricidade... Ou é algum tipo de energia mágica, super mágica? Eu... não sei. Ok. Ah, isso foi feito, isso foi feito. Só falta um último aqui que, felizmente, tem um lugar ali bem perto. A propósito, uma animação muito esquisita ali no Link por um instante. Ok? Isso foi um teleporte bem rápido. Muito mais rápido do que eu imaginava a princípio. Ok. Uh, deixa eu ver. É mais ou menos aqui. Pelo menos já dá pra ver ali, etc. E yeah, aí yeah, tem uns alfos. Eu tenho que derrotar esses alfos. Espera aí. Deixa eu olhar aqui. Jogue a esfera no subterrâneo. Qual esfera? Uma esfera que tem a ver com todo mundo aqui. Ai! A propósito. Yeah, fui atingido justamente por quem eu não queria que me atingisse. Super legal. Olha. Não. Eu, deixa, eu, deixa eu ignorar isso tudo aqui. Eu nem sei de que será vocês estão falando. Deixa eu só ir pra cá. Então tudo fica de boa teoricamente. Oh, tem esferas aqui. Bolas de neve, sem dúvida alguma, são esferas. Será que é isso? O propósito disso tudo? Eu não sei. Talvez isso aqui realmente nem seja o lugar correto, mas tudo bem. E yeah, Aí yeah, tem... Tem alfos aqui e realmente tem um canyon bem surfável. Isso aqui é realmente bem surfável, mas ok, a gente só tem um tesouro aqui, uh, uma safira aleatória e alguns lisalfos tentando me pegar. Ou oh, isso foi tipo uma selada proposital para que que é isso que eu tô vendo? Oh! Jogue a esfera. Oh! Você quer dizer. Neste subterrâneo? Seria isto o que você deve tentar fazer? Isso parece errado pra mim. Mal vou tentar fazer algo parecido. Ah, eu realmente não tinha muita confiança onde eu tinha marcado este desafio aqui e, sinceramente, a confiança só vai diminuindo. Eu imaginei que, tipo, a esfera fosse uma esfera chica, e provavelmente é, mas as bolas de neve parecem tão adequadas como uma resposta que a chance de ser isso é razoavelmente grande Ok quer saber a primeira coisa que eu devo fazer aqui é simplesmente dar uma surra em todo mundo ali aqueles alfos estão ali portanto eles deverão cessar de estarem ali ok primeiro acaba contigo como eu errei eu não sei, mas pelo menos ele tá pegando fogo, então é só uma vitória de algum tipo. Ok. Ah, deixa eu só. Bef. Bef. Bef. Bef. Vamos usar o Flamengo. Fantástico. E agora. Ai! Uou, isso fez tanto dano! Que da mãe? Para de causar dano dessa maneira. É realmente inconveniente. Ok, meu, eles estão com umas armas bem boas, não estão? Esse é o grande problema. Ok. Vamos tentar novamente. Aí pare. Deixa. Eu, se eu sente. Todo mundo pegar fogo. Talvez. comer. Seja necessário. Enfim, não importa. Eu tenho muito espaço no inventário pra continuar fazendo refeições aqui. Então, tchau. E tchau. E... Ok, não. Um deles ainda está vivo. Não está mais. Ótimo. Ok. Você tem um arco e flecha que faz bastante dano. E agora não tem mais. Isso aqui é... Huh. Estevam resolvendo. Honestamente, não era o que... Eu consideraria algo super danoso, mas tudo bem. Ok, quer saber? Deixa eu. deixa eu catar o que ficou sobrando aqui. Sério? Nenhuma flecha, hein? Tranquilo? Ok, tá bom. Deixa eu suficiente. Assim, ok, não. Eu sei o que fazer. Eu vou simplesmente demolir ele utilizando uma arma comum. Oh! Honestamente, oh. não lembro de ter visto esse ataque específico antes, mas tudo bem. Ok, agora só vai fazer. Isso e. Yeah, era isso que eu imaginei que ele fosse fazer ali quando eu dei aquela pirueta pra trás, mas tudo bem. Bom, não tô vendo esfera nenhuma. E yeah. eu acho que aquilo realmente faz referência à Bola de Neve. E ela persiste ali. Bom, se este é o caso, eu vou tentar considerar a possibilidade de golfe. Ok, deixa simplesmente... E yeah, aí, yeah, eu posso rolar isso tudo, etc. Ok, sai do caminho. Valeu. E agora, meu, meus arcos e flechas estão indo. Logo, logo eu vou ter que dar mais surras em Linus. Ok, realmente cada vez mais parece que isso é o objetivo. Bom, deixa eu utilizar o golpe então. Afinal... É bem mais... Oh, não! Obliterado! aí, o que que tinha ali? Oh, tinha um âmbar ali. Ah, agora eu entendo. Ah, nota! Não é uma boa ideia usar okay. golfe, porque você será... Obl... Você obliterará a bola de neve. Oh, Sério, isso aqui tá tão pequeno que <risos> o Link não consegue empurrar. Tá bom, então. Deixa eu continuar. Ok, certamente isso aqui vai ficar maior. Oh yeah! Tá começando a pegar a velocidade. Então parou. E lá vamos nós. Isso é... Meu! Sai da frente! Sai daí! Não enche! Eu estou fazendo. Uma tarefa importante aqui, portanto, deixa eu continuar. Yeah, esse é o dia do Link uh, jogar coisas, carregar coisas geladas, sem dúvida alguma. Ok, eu vou continuar insistindo nisso. E se não der certo, uh, eu provavelmente vou olhar... Um guia, entre uma coisa e outra... O link não é esférico o suficiente para ser considerado válido. O que, que é para fazer mesmo?